Pois é, meus amigos, eu creio que vocês se lembram quando eu e Madalena paramos aqui um tempo atrás e ajudamos o senhor Deca a plantar essas mandiocas aqui. Madalena ajudou, eu ajudei e olha só como que estão lindas as mandiocas que ele plantou e nós tivemos o carinho de ajudar. Por aqui vocês têm noção, gente, da bênção que é a terra do seu Deca. Seu Deca tem uma mão maravilhosa para plantar também, né? É. Só que na época ele não tinha plantado abóboras. Ele disse para mim que ia plantar as mandiocas e também plantar os feijões. No fim, se é que ele plantou feijão, eu creio que até já colheu, mas agora olha as abóboras. As, abó as abóbora não, que eu não estou vendo as abóbora. Os pés de abóbora que ele que plantou. Deixa eu ver se tem abóbora por aqui. Olha aqui. Ah, a Madalena já viu dali, ó. Olha aqui que pequenininha, Tem uma abóbora pequenininha Pô, aqui, ó. Ela deve dar. Tem uma abóbora bem pequenininha. Ela dá aqui. quase um metro, não dá, sim? Ah, sim. Olha que linda. Eu estou vendo só essa, mas deve ter mais por aí. E eu dizendo que. Não estava vendo abóbora, mas olha, gente, não sei quantos quilos você consegue erguer isso aí, Bem? Não, né? Não consigo, não. Não consegue, né? É, deixa quieto porque não vai dar, não. Deixa, Pode deixar. Pode deixar. Talvez você consiga. Eu queria tentar botar ela de pé, mas se eu botar ela de pé, eu tenho medo de quebrar o talo, né? E estragar. Então aqui estão... As plantações que foram feitas naquele dia. E eu nunca imaginava, gente, que fosse ter uma abóbora tão linda dessa aqui, não? Olha só as, as ramas subiram na cerca. Olha coisa mais linda. E isso é o que importa, né? Enquanto tudo é vida, também tem morte. Esse pé de árvore está completamente seco. Já era. Agora é só pegar essas galhas aqui e... Fazer um bom feijão em casa, um arroz e tudo mais. Com certeza, gente, foi, muito lindo. foi, um dia foi lindo mesmo. Do outro lado aqui, nós temos também a plantação de milho do senhor Deca, que já está no ponto de colher, né bem? Quase no Deixa eu ver essa como é que tá. Tá muito verde? Mostra tá, para cá. Esse aqui também tá verde, só que você vê que aqui não tá bem seco, ó. Dá para comer ela no sabugo, né? Ih, mas é gostoso demais comer assim. Eu gostava ele... de ir pra roça, gente. Levar uma... comida para as pessoas que estavam trabalhando. E eu pegava elas quando estavam embonecando assim. E ia comendo. Eu gosto de comer do jeito que tá aí, ó. Docinho? É. Ele deu uma empretizada, Cícera, porque ele tá com um as técnicas de milho e pipoca. Deve ter grão de milho e pipoca que aí. beleza, gente. ó. Que lindo que estão... Lindas, né? As espigas de, de milho. Gostoso, né? A tá até comendo aqui já. Eu gosto de comer o jeito que está aí, ó. Yeah. É? Engraçado. tô sentindo o sabor dele na minha boca, você acredita é isso? É milho doce. É milho doce. Muito bom. Hum... Aperta. Parece um cavalo. Hum. Bom, esse carro que está aqui parado, é o carro que nós estamos hoje. Tivemos providência esse carro para ir lá na, na casa do nosso amigo, querido Adélio. É um carro que consegue ir lá e voltar tranquilo porque ele é alto. Meu carro é baixo, na verdade. É, estou vendo Cambuquira, então eu vou mostrar para vocês o que a gente chama aqui em Minas Gerais de Cambuquira. Tem muita gente que não conhece. Essa ponta da, do pé de abóbora, da rama, que a gente faz juntamente com a flor da abóbora também, se for o caso. Junta os dois. Aí bate com ovo, farinha. Dá para fazer umas pequenas panquequinhas. Ou então, se quiser, pode fazer ela refogadinha também com carne seca. E aqui, gente, já é outra espécie de abóbora. Não estou conhecendo. Olha o fruto aqui qual é. Ela está em pé. Não estou conhecendo. Então, aí tem outra, bem? Tem agora. Eu vou mostrar então a abóbora ali que o Madalena disse que tem aqui. Cadê? Ah, gente... Aqui, ó. Ali, ó. Olha só o tamanho dela. E essa aqui não é igual a outra não, viu, pessoal? Tem nada a ver com aquela outra lá. Né, Bem? Não, não é igual aquela lá, não. Aquela é outra qualidade. Olha, gente. Pelas folhas vocês veem. Olha a cambuquira aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Isso é uma delícia, bem feitinho. É bom demais. E olha só, gente. Ei, Manjano, é se que você é. vir para cá passear no casamento da Janaína, que eu creio que vai estar tudo certo, você vai ter o privilégio de andar aqui com a gente. Mas essa abóbora aqui, Madalena, não é aquela ali não, viu? Ó, tem aqui uma, tem tem bastante pequenininha É, tem outra agora. qualidade que não é aquela. Tá parecendo que é redonda essa. Uhum. Deixa eu ver o um negócio aqui. Uma flor de abóbora. Olha que vida! Que ela tem, fornecendo vida para outros. Uma qualidade de formiga. Bem, abaixa essa folha aqui para mim, que tem uma ali eu vou conseguir filmar. Abaixa. Isso. Ali, gente. Ah, essa parece... é, é mugango será? Não é, né, Bem? Parece moranga, né? Parece moranga. Dá para ver, né? A bênção que é a tem gente é, estar na roça, né? Poder comer, se tem alimentar. Tem é. Essa aqui é. Filhotinho. É. E me lembrei quando era criança, quando a gente outro, ia nas abóboras que a mamãe pedia lá, pra gente poder Mas parece que ela não vingou não. Não vingou não. Não, essa não vingou não. Pegar pra gente poder se alimentar. Olha lá, outro pequenininho. É tão gostoso, viu? Que outro bem pequeninho. Eu vi. Aqui tem outro também, ó. Bom, pequena pro pequena, que ela ali vai ganhar no tamanho. É. Olha ali o tamanhozinho dela. Muito bem, tá. então vamos lá. Tá cheio ah, ali tem uma comprida. Outra comprida? Formando. É, Ali, compridinha, formando ali, ó. Não, essa aqui é outra, né é Paulicinha é essa? É daquela lá que eu te mostrei ali, ó. Gente, mas aqui tem muita coisa boa. Aí, Ney, né? esse ó, que, que gostoso, Ney. Né? isso aqui é outra moranga formando ali, ó. É. E aqui, se for procurar, vai achar bastante tá muito bonito e choveu muito, né? E a chuva tá, tem sido providencial, gente. Isso é muito bom, né? Apesar da chuva, apesar de tudo, conseguimos vir aqui na roça. Estamos de volta na fazenda do seu Inácio Pola e eu estou aqui registrando os animais dele depois que já foram todas as vacas ordenhadas estão aqui agora numa, num descanso né? bem merecido e eu estava até falando para meu parceiro que eu estranhei um pouco quando eu cheguei que eu vi umas máquinas ali em cima foi que tá tendo umas modificações aqui e lá tem uma máquina de irrigação que era lá isso significa que eles estão plantando, logicamente, para quando faltar chuva, é tal maquinária aqui, para fazer irrigação se preciso for. Tem uma casa lá, eu perguntei quem mora lá, é aquela casa que está desabitada. Simplesmente não mora mais ninguém. E como vocês já viram da outra vez que eu mostrei, mas não custa mostrar novamente, Aqui são algumas das propriedades da família do Ossão naspola. Lá embaixo está o Ossão naspola, mais o Hugo. Estão mexendo ali. Tem silo ali naquele trator. Alguma coisa estão fazendo. Acho que vamos tampar. É, é isso mesmo, vamos tampar lá. Vamos fechar a parte da carretinha. E agora só um solzinho. Mas a gente já sabe que é aquele sol que... Pede chuva, né? É sol ardido. E olha que coisa linda, que tom verde maravilhoso! Gente, que coisa mais linda! Não siriamas cantando ali atrás e eu registrando para vocês, aproveitando esse momento aqui agradável de sol. O e o Hugo <risos> vão levar aquele cibo lá pra cima pros animais lá. Catorzão bom de mandar conta. Eu vou descer ali agora, que o irmão está trabalhando. Vou dar uma forcinha para ele, se ele precisar de alguma coisa lá. Depois eu vejo o resto aqui, tá bom? E a Madalena está fazendo ali algo que ela gosta bastante, então... Começando com esse cenário lindo, nós vamos passar então aqui para Madalena fazer o macramê Olá, Madalena! Fala, o equipe pessoal! Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer um, um outro suporte de vaso. Dessa vez usando essa marca ecológica aqui, ó. Essa marca aqui chama Euroma. Euro essa marca aqui, ó. Não tô lendo nada da marca, viu, gente? Mas se a marca você tem que patrocinar. Será bem-vindo, né? Euro-Roma. Tá marcado lá Ecomalha. Se é. quiser mandar Maya pra minha esposa é um é desses aí, ela vai ficar feliz. É. Se não quiser mandar, então seja abençoado fazer, do mesmo jeito. Eu quero fazer esse modelo aqui, ó. Porque caiu amarelo. Eu quero fazer esse modelo aqui, ó. Uma pessoa que pediu pra mim. Só que ela quer de cor amarela. Deixa eu pegar aqui sai voando. Então. Pra para iniciar, a gente precisa medir, medir as tiras, né? Eu vou usar esse banco aqui, ó, como medida. Enquanto mandar na média de lá. Olha lá, gente, dá um tchauzinho aqui. Oi, pessoal. Olha lá, o Kaique lá. Tá tudo bem? Caí. <risos> é, tudo Bom, tudo bem com vocês, pessoal? Quando vocês respondem pra ela se tá tudo bem, eu vou pegar a filha dela lá no cantinho que tá lá mexendo com o celular também. Dando tchauzinho, volto pra cá. Já responderam tudo bem pra ela? Se não responder responde outra vez, pessoal. <risos> ah, tô muito feliz, galera, com a presença da Madalena. O que ela tá fazendo a gente gosta muito, né? Macramê. Olha só o que ela já fez pra mim, né? Tá uma estrela aqui na minha cozinha, ó, que lindo. Tá olha Que linda, Tá vendo? Muito caprichosa, Madalena. E agora Obrigada, vou deixar amiga. ela na Madalena, você vai... Continuar o trabalho, tá bom? Então nós vamos medir oito vezes Eu vou usar esse banco aqui, ó Vocês podem medir oito é, tiras de dois metros cada Daí vocês vão dobrar-se no meio, ó Se quiser fazer maior, pode pôr dois metros e meio, mais ou menos Acho que eu vou fazer de dois metros e meio Mais ou menos, gente Eu não tenho um metro aqui pra, pra medir Segura aqui pra mim, Thiago Vai desenrolando? Vai desenrolando aí. É o Lindo trabalho. É uma tremenda. Aí eu gosto, também. Acho lindo. Isso aí disparece a cabeça da gente. Oh. É gostoso. Aqui é a sua organização, tá vendo? E a gente fica pensando em coisa. Aqui, ruim, quando ele pulou, né? inicializamos aí para os efeitos. Outra coisa, hein? Foda-se. É nas atas das pessoas. Né? Ah, você fala Edição. que é um trabalho seu. Que maravilhoso que tá lá, né? Porque nós olhamos no cantinho, a janela não sei ela a Madalena fez uma caminha, ó. você não for a luz, né, Não pode puxar muito, gente, porque como a malha cede, é aí às vezes sai um maior que o se outro. Se inicializar, tá? Os efeitos. Isso. Sempre sai um maior que o outro, mas no final a gente acerta tudo. Se quiser acertar, se não quiser deixar... É, se quiser deixar tudo desigual, também fica bonito. A Janaína gostou de um que espreio manejando. Né, hum, eu mandei de deixar tudo de desigual. Coisa. Eu sou meia. Eu já sou estabanada mesmo. Então Estou jogando minhas coisas é, mais é, prefácio. Que é formalidade. Não. Deixa eu ver, aqui já tem seis. Qual tem? duas? Que legal essa. Tira, hein? Tire ecológica. Uhum. Eu imagino um tapete todo feito dela, que coisa mais linda. Bem, né? É verdade. Vamos prestar atenção, pessoal. A gente eu também quero aprender, viu? Que bom uma galera ensinar pra gente. Vou fazer um modelo. Esse modelo aqui é um modelo simples. Então nós já cortamos as nossas oito tiras, deixa eu certificar. 2, 4, 6, 8. Peraí, que eu vou cortar mais dois de meio metro. Madalena, explica o pessoal se não tiver um banco. Como que eles vão medir? Pode ser no carro de vassoura? Como não, que é? Pode medir na trema, no metro, na régua. Não um dá. Tá. É. Aí nós vamos cortar umas duas tiras aqui de um meio metro, mais ou menos. Você que eu Isso lá pra fora. amarrar o nosso macramê. Tá bom? Certo. Então agora nós vamos dobrar o meio. Eu fiz aqui, dobrei ao meio Aí nós vamos precisar de um, um, um suporte Como aqui na Janaína não tem o suporte Eu vou usar o prédio Como o prédio é muito alto Eu vou usar uma dessas coisas aqui Acho que não vai dar ainda Pra amarrar, né? Vou usar um desses Janaína, que esse aqui não cede é, um uhum, é esse que vai ceder é. Pera, deixa eu te Por favor, a Madalena já deve ter o suporte perfeito, né? Porque ela, ela faz, né? Uma eu vou matar ele agora. Eu vejo que o tamanho que... Eu eu é que é melhor. Não, acho que não é. Sabe que eu Não vai cair, não? Que ele tá assim. Ele tá é bem assim. firminho, né? É. é, é ficar. Hum. Então nossa, nossas tiras estão amarradas aqui Ou o barbante, gente, pode ser usado desse barbante aqui também, ó isso. Então eu vou fazer o, o seguinte ó, Vou pegar vou abrir essa os, é, tem, tem um da janela que eu fiz Agora precisa do de Isso, de é. Aquele ali, ó Que é para o rasio vermelho, né? Eu assim, tá pegando abrir isso aqui Eu preciso abrir esse barbante Pra então, para iniciar, né? nós vamos Não, deixar uma, de mim, uma parte aqui que vai ser o ar onde vai amarrar, onde vai pendurar o nosso suporte. Faz o seguinte, e vamos pegar essa parte, pra é, deixar uma pontinha para cima. Vai, vai. Cícero, vê se dá tá para ver aqui de longe. ó. Vamos fazer isso aqui. Ó. Meu Deus, ó. Tá Vou voltar aqui. ó. Aproxima aqui, Cícero. Eu vou ter que ir aí, Pedro, vou ter que tirar a câmera do cavalete. Não dá. Não vai ficar legal, não, porque você tá com a mão pra lá. Ô, pegada, eu vou, eu, eu vou então puxar aqui, vai, ó. Ele vai mudar um o pra mostrar pra vocês. Se você virar pra cá, dá? Ó. Aí. Nós vamos deixar uma pontinha assim pra cima. Segurar com essa mão. Aí pegar outra parte virar assim pra cima fazendo um arco. E vamos pegar essa parte maior. E vamos dar voltas. Ó. Vai ter que apertar bem, né? E aperta bem. Aqui, ó, esse, esse arco que fica aqui é você que decide o tamanho. Se você vai pendurar num, num prego ou num lugar mais grosso, tem que deixar a abertura certa. Aí você vai rodando aqui, ó, e apertando. E vai segurando com a outra mão que já tá lá. Ó, aí no final Fazer o remate ó, sobe, Tem argolinha aqui Nós vamos passar por dentro E vamos puxar aqui? Não Nós vamos puxar aqui ó, ó. Lá como sobe ó. Ó, Já travou Agora esse excesso aqui a gente corta Nós então já podemos cortar aqui E cortar aqui e eu vou tirar isso aqui pra não atrapalhar, que você seja. Agora, nós vamos separar de 4 e 4 aqui. Bom, eu posso até dar uma, uma laçada aqui, ó, e deixar separado. 4, 4, 4 e 4. Pra gente começar a trabalhar. O problema é que a sua mão tá na frente ó. e precisava. É isso, precisava fazer pegar isso aí, ó. Nós vamos pegar duas tiras e deixar no meio. E essa daqui da lateral nós vamos fazer esse arco aqui que é o chamado 4. E pegar essa daqui, ó. Passar aqui por cima, lá por trás e por dentro. E puxa. E vamos levar até o final. E agora eu fiz o arco assim. Agora eu vou fazer desse lado. Ó, contrário. Assim por trás e por dentro. Aí agora você vai alternando, né? É, vai alternando. Um para a esquerda, um para a direita, um para a esquerda, um para a direita, certo? É esse modelo que eu vou fazer, ó, para ficar isso aqui, ó. Certo. Certo. Aí eu vou ter que fazer nas quatro partes para ficar igual isso aqui. Vai agora, falar mais? Como eu fiz desse lado Agora é para a esquerda Agora eu vou fazer desse lado Para a esquerda Desse lado, tem que explicar, agora é para a esquerda Aí agora é para direita Sempre vocês vão perceber que fica uma argolinha aqui em cima Se você não souber o lado que for fazer, lembra que é do lado da argolinha Segura aí, Madalena, deixa eu ver É que ela está fazendo a leitura da árvore lá atrás, por isso que nada é bom ser filmado o com um planta lá atrás. Ele vai Fora. fazer a leitura lá. Por baixo, por trás, por dentro. Pode deixar aí nesse lugar que você está? Oi? Vou deixar focado aí. Certo? Boa. Escutou o que eu falei? Não entendi. Vou deixar focado na sua mão aí. Aprendeu? Uhum. Ali ó Ela tá explicando Isso Ela tá fazendo cursou, Você vai fazer assim ó, ó. Ele quer aprender pra laçar as asas. É, para é agora vai descarregar um monte de coisa Ela, ela pega assim é do desse jeito. lado ó ela Aí eu eu um deixa, deixa coisa, dois né? no meio Aí eu faço essa laçada aqui Separa aqui ó Faço esse daqui por cima Por trás Por Lemora dentro Lembra porque tem muita coisa agora Puxa. que você não fizer mais Isso você pode fazer na de malha de Pode mais fazer na corda Agora desse lado Ó, a laçada desse lado, aqui. Se, se você virar de pra cima, cá, por tá. trás por dentro. É aqui de cima, lá depois que não quer aprender. É tá é, é é que que assim, ó, galera. E esse. E esse virar pra lá. Tenta ficar com a mão mais pra lá. É que tava escritando pro Josué. <risos> tem gente que vai assistir esse vídeo 20 vezes pra poder ver. Porque tem muita gente que quer fazer uma meio, sabe? Olha. Ó. Oh. Por cima, por trás, por dentro. Ó, você hoje. Puxa. Ó quanto que pegou. Para desse lado. Por por trás, por dentro. torres estorfilho por só que pode, puxa, puxa, não puxa. É é. pode Isso, não, né? Ó. Então, gente, para não doer o pescoço, isso aqui pode ser um pouco mais baixo. No meu caso, ele tá doendo, porque eu sou baixinho. Na minha casa, tem um suporte que eu uso para fazer. Então, eu vou, eu vou descendo o um ganchinho para mim fazer. Então, é o seguinte: eu vou fazendo essas quatro partes aqui. Depois, eu volto para mostrar para vocês como ficou. Tá bom? Deixa eu ver esse pedacinho aí já, mano. Coloca sua mão atrás. Sua mão assim, ó. Segura aí. Senão vai, vai, vai focar lá na... Começou for formar corrente, né? Mesmo assim pegou a folha lá atrás. Já, pode deixar assim mesmo. Deu pra ver? Não, é, é, tá pegando a folha lá atrás. Deixa eu ver agora. Agora, ah, com, a, agora, vai agora com a flor maior aí na, atrás vai ficar melhor. Aí, agora sim Uma flor atrás vai ficar melhor Segura aí que eu posso até encostar agora Que não vai ler lá atrás Aí pessoal, a correntinha já começou a ser feita, tá certo? Então vamos continuar Pronto, bem. Então agora eu vou fazer as quatro partes Isso aqui que eu fiz Depois eu volto e mostrar pra vocês como ficou Nós vamos fazer agora a segunda parte Como vocês estão vendo aqui, ó Não sei se dá pra ver esse eu deixei uns três dedos aqui e já vou dar outro nó. Então, aqui, ó, para essas quatro pontas, aí eu vou pegar duas tiras aqui, duas aqui, vou deixar uns três dedos e já vou dar outro nó. Eu peguei três aqui. Vou fazer o mesmo nó que eu fiz aqui em cima, só que só um. Ó, lançada, passa por cima, por trás, por dentro. Eu vou levar até aqui, mais ou menos. Aí vocês usem a criatividade. Pode ser mais para baixo, pode ser mais para cima. Eu vou deixar um pouquinho mais para cima, porque eu vi que aqui já sobrou pouco aqui embaixo. Aí agora nós vamos desse uhum. Ó, mesma coisa. Por trás, por dentro. Você deixou um espaço só para embelezar, né? Só. Agora eu vou fazer outro nó aqui. E que for... Eu quero fazer esse modelo. Hum. Oi? O que foi o frouxinho lá de cá, ó, em cima? Ficou uma argolinha. Dá, dá pra esticar, tem, tem que esticar, que, né? Tem que puxar aqui, gente, ó. Ah, tá. Pra ele ficar, acertar aqui direitinho, para ele ficar bonitinho. Vou fazer a mesma coisa, outro nó. Ó. Assim. Sempre um pra esquerda e um pra direita, esse né? Aqui. Por trás, por dentro, e puxa. Ó, vou deixar um espacinho aqui. Agora desse lado. Esse espacinho por que você deixou esse espacinho? Pra embelezar? É sim, é um modelo. Ah, modelo tá. Aqui, entendi, ó. entendi. Ó. Mesma coisa. Por cima, por trás, por dentro. E com as duas mãos aqui, ó, você segura e trava fazer outra que é a mesma coisa, ó, vou deixar o espacinho, eu deixei no mesmo. Se dá dois nós aí então, para ele não correr? É, se não corre, se der um só corre. Isso eu vou fazer nas quatro partes. Igual você fez em assim, cima, é, você pegando, vai fazer? Pegando, ó, nós estamos pegando... Dois daqui dois daqui, dois daqui, dois daqui, dois daqui, dois daqui, senão ele não forma o, o arco. Como é que fala? Não sei se é arco que pode falar. Vai deixar gravando, Pedro? Pode deixar. Onde ele vai entrar? Já gravou. Nunca é sai igualzinho, igualzinho, tender, porque é artesanato, né? tá indo, só que o tem Tá, vamos ver que eu esse tanto tá. Tem que pegar esse costura aqui e diminuir mais ele, tá muito... Tá muito lá, tá tá tá tá aqui, ó, puxa pra cá, Aí tá bom. Agora pega ele, pega o costuro e racha pra cá, tá no canto. você pode até bater... Isso. O vídeo tá aí, tá vendo? Tá. Abre mais ele pra lá agora. Abre mais devagarzinho, abre mais, abra. Pode, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode mais, pode ir, pode ir, vai mais, vai pode mais, aí tá bom, eu não sei porque que ele tá eu vou ter que voltar aqui né, vou ter que ir lá na frente, uhum. eu tenho, agora eu teria que ir bem devagarzinho, eu tenho que ir correndo, não, ele vai ir vai assim mesmo, é normal ele ir é assim, Uhum. Então, daí o Vitinho tinha que ir junto. Mas, ele cinco? Eu quero duas vezes. Um, dois, dois, dois, dois. Ah, duas vezes? Ah, tá. Tira, tá Estranho. Não, é que ele não está renderizando. Ele deveria estar renderizando, não sei o motivo que ele não está renderizando. O cara está renderizando ainda. Ó, vendo? Uau. Pode ser. Bom, agora eu já fiz a. Essa segunda Eita. parte. Aqui, ó. Que foi essa que da aqui. Consegue mostrar aqui? Aí. Fiz essa parte aqui ó. Agora nós vamos descer E fazer essa segunda parte Que É esse mesmo ponto aqui em cima Só que aqui nós só fizemos Mais poucos né? eu vou deixar um espaço maior eu Vou pegar dois aqui Dois aqui E vamos fazer o mesmo nó Então. Okay. Ó. Okay. Oh. Fazendo os quatro lados. Okay. Oh. Oh, yeah. Começa, um é. é é, não vai? É. Tô memória Não, Tá indo, Não tá, não pode, não. Ah, Não pode ficar um decidido, já está rodando. Quando fica uma faixa de laranja aqui de fora, fora, é porque vai renderizar. Nesse caso, ele já está renderizado. já está renderizado. Porque eu só não estou entendendo por que ele não está entrando. tá apertadinho, facinho de encaixar, só ir puxando. Olha, que um azul, tem um talvez, um verde, Não, porque o interessante. O que é aqui, ele vai bem rápido. É estranho, né? Me né? morre certeza. Olha, e para finalizar. Pegar aqui com a nova tirinha da Janaína. E vou fazer aqui embaixo o mesmo nó que eu fiz aqui em cima. Presta atenção aqui, Josué. Você quer aprender? Ó. Vê se dá pra ver aqui embaixo. Uhum. Vamos segurar o nosso trabalho. Vou pegar uma pontinha que vou deixar pra cima, ó. Igual você fez em cima, né? Igual eu fiz em cima. Aí eu faço uma argolinha. Fiz a argolinha Aí eu vou pegar esse daqui e vou dando um Deixa isso aqui pra cima A argolinha fica pendurada Não, a argolinha fica aqui pra baixo Então, vai ficar pendurada. pendurada Você não tá segurando ela pra cima Puxa com mais força, você puxa com devagarzinho, tão devagarzinho Então Mas tá bem, tá bem apertado viu? É que se eu puxar muito na malha, ela torce Ah, é? É, é delicado, Cícero É Achei da homem traçando uma cabela, não vai dar certo não. E aí ia puxar com força. Então, então, na malha não dava puxar com força, porque ela, ela cede muito. E ela só os detalhes, pra você ver, tá perfeito. Aí a hora que eu acho que não dá mais pra dar a volta, eu enfio aqui na, nessa argolinha e puxo aqui em cima, gente, ó. Eu só seguro esse daqui pra não, não ir pra cima, mas ele não, não vai sair, ó. Aí ele vai entrar pra dentro, ele vai travar aqui, tá vendo, ó? É. Travou aqui. Agora eu vou cortar o excesso. Ó, posso cortar esse excesso aqui. Esse daqui eu posso cortar, ou posso tirar. Aqui, se você quiser acertar pelo menor, você pode cortar aqui. Ou se você quiser deixar assim desigual, também pode. Ó, vê como é que a malha cede, fica meio tortinho? Como esse daqui vai ser mais um outro pra donaína, eu vou deixar porque ela gosta assim. <risos> ah, ó, não, eu não vou entrar Madalena. Aí, nós vamos pôr o nosso vasinho aqui pra vocês verem como fica. Olha só. É o jardimzinho da Madalena, galera. Tem um detalhe, gente. Na malha, vocês tem que pôr um vaso com substrato leve. Uma orquídea. Por exemplo, nesse caso aqui é orquídea, né? É mini orquídea, é. né? Porque ela não aguenta muito peso, ó. pode ver que já cedeu aqui, ó. então tem que ser alguma coisa de um substrato leve. Desse, Desse jeito, jeito aí ficou bom, né, ó, Madalena? Bem tortinho aqui, né? Tá, então, mas é só dá uma arrumadinha, né? Vai ajeitando aqui, ó. Aí que velhice, tem que a torcida aqui sem agarrar. dar a mão. Perfeito o trabalho, gente, lindo demais. Então é isso, aí, aqui você tira e pendura logo que você quer pendurar, né? Mas é isso aqui, ó. E que você não esse charme, é. né? Ponto? Ponto. Então é isso aí. É feito uma se você gostou, já deixa aí seu like. Se inscreve certo. no canal. Se Compartilha. Você não Compartilha, né, Jana? Compartilha nós, pessoal. Vem pra tá cá, Minas Gerais, ó. Vem, vem aqui conhecer a Janaína, essa pessoa preciosa aqui. <risos> Vocês vão amar a Janaína, gente. Em breve o Cícero vai morar aqui em Minas Gerais, ó. Não vai embora não. vai não, ó. <risos> Janaína tá profetizando. Amém. Tá bom, gente? Então é isso. Tchau. E até o próximo vídeo. Com pessoal.